Filhinhos, <risos> Panigale V4S Velocitar Teste Ride, você já sabe né, aquele feedback que você gosta. Bom, a ficha técnica está aqui embaixo. Vamos passar um lápis aqui rápido. Seguinte, estamos falando de um Desmocedes de Stradale, 217 cavalos, 12,5 kg de torque, forte. E ao mesmo tempo, 174 kg. Aqui completinha, é mais de um cavalo por quilo. Ou seja, você tem uma moto que realmente. Tem uma resposta, tem uma força diferenciada e diferente de tudo aquilo que eu já pilotei. Tá? Tanto a forma do motor funcionar, motor que gira a 15 mil RPM, é, motor com giro de 600, paulada de mil. Então, cara, surpreende muito. A suspensão dela é uma OLI 100 eletrônica, você consegue configurar tudo no painel. E quem não assistiu o review da Street Fighter, é o que eu falo, essa aqui... Ela é uma suspensão mais rígida, tem um trabalho diferente no revabolamento, no óleo e a dianteira é uma mola 10, a traseira também funciona mais rígida e isso facilita muito uma vez que a gente tem um trabalho no motor junto com o quadro, porque ele foi relocado de um jeito para distribuir bem a massa. Como eu falei na Street Fighter, aqui você tem o gira virando de um lado e o efeito giroscópio da roda do outro, então realmente você tem a sensação de pilotar uma moto com uma pegada de MotoGP. <risos> conjunto você consegue forçar muito a frenagem, você consegue reacelerar muito antes e você consegue ter uma moto muito estabilizada, porque a eletrônica dela também é completa, então uh, ela tem, igual a Street Fighter, o ABS Corning, uh, o ABS, que atua quase nada na pegada race, aqui nós estamos com o Super Corsa SP, e o pneu foi o suficiente para se divertir. tem um trabalho muito bom entre até chegar no pneu. Então a eletrônica faz um papel fantástico, passa para o amortecedor e para as pessoas e fala ó, oh, tá tranquilo, tá tranquilo, e aí chega mala e mala no pneu, eu andei com essa moto o dia inteiro e nossa, você vê que o pneu sobrou. Eu fiz mais de seis entradas com ela para pegar um take bacana, pegar uma volta legal, se habituar com a motocicleta, então realmente o trabalho dessa moto é fantástico. E aí, assim, na dianteira temos dois discos de 330mm, pinça Brembo com quatro pistões. Na traseira, estamos falando de um disco de 245mm, certo? Dois pistões. A roda Marquesine, que é uma roda que tem uma pegada diferente, mais leve. É, roda mais leve ajuda a mudança de trajetória. Nas mudanças de trajetória, a frente não fica boba, tem um motor de direção que vai legal, eletrônico, temos uma pedaleira mais recuada aqui, altura boa, confortável, o banco é agradável, você encaixa muito bem na moto sem ficar para frente e para trás, fica estabilizado a condição do piloto, o semi-guidão tem uma abertura confortável, então a hora que eu encaixo aqui, ó. vamos lá, primeira coisa, moto parada, um pé tranquilamente, encaixado, ó. A hora que eu careno, Sucesso máximo, a hora que eu venho para uma frenagem, por exemplo, frenei, o corpo vem para frente, vai, aquele, ah, pum, Ó, é tão ergonômico o tanque, que nessa diferença de forças, eu fico estabilizado aqui, então fica muito confortável. A parte de pendular, trocar de um lado para o outro, facilita muito também. Então, é, esse semiguidão ele tem uma abertura já original, que deixa muito confortável, para diversas estaturas teve alguns outros pilotos que andaram aqui mais alto que eu, mais baixo e a moto encaixa, porque geralmente quando a gente compra uma moto, a gente fica se adaptando a ela, né? ou então vou lá, putz, abre o semiguidão, uh, troca a pedaleira para ficar mais confortável e tal, e aqui não, ela está aceitando um cara pequeno, está aceitando um cara alto, você consegue encaixar na moto é, e ficar bem para uma pilotagem. A asa realmente faz um diferencial também, está sempre procurando o, o, o chão, o force. Tá sempre sendo atuado, você sente isso, você sente a moto abaixando, Na frenagem você sente isso mais ainda. Então, realmente, você tem uma moto aqui, uma super bike, né? Com toda a tecnologia aí que foi se desenvolvendo ao longo desses anos no Mundial. E assim, cara, tem controle de largada. É, o kick shifter dela, sensacional. Eu testei colocar uma primeira para ver qual é que é, falso neutro, não fez, tá? Só que assim. Tem que pisar, se você for com o pé doce, aí parece que ela travou, então você tem que pisar, e o corte e o ponto-ataco aqui é fantástico, então as reduções você vem jogando pum pum pum, e fica muito bacana. Vou deixar uma volta com vocês agora filhinhos, para vocês curtirem um pouquinho. <risos> Bom, filhos, é isso. Espero que vocês tenham gostado do CAT Panigali V4S. Se você procura uma moto de mundial, uma pilotagem totalmente diferente ao mesmo tempo muito fácil de conduzir com um pacote eletrônico completo, você vai achar aqui, tá? É, não tem nada parecido na pilotagem dessa moto. E ao mesmo tempo surpreende por tanto controle, tanta força e tanto giro. Fora que é linda, né, filhos? É isso. Tô muito espero que tenham gostado, e se você tá querendo comprar uma, é isso que você vai encontrar. Ai!